Pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu pensei em fazer esse vídeo aqui para a gente comentar um pouquinho de literatura, principalmente da forma de aglomerar, colecionar, armazenar livros, beleza? Então, curte aí o canal, dá o seu like aí, sempre ativa aquele sininho lá para você receber as notificações, porque esse aqui é o canal mais diversificado que tem, né? está ligado? cada dia eu gravo de um lugar e de cada dia a gente fala de um assunto, beleza? Eu pensei em abordar o tema dos livros, porque eu tô lendo vários livros referendando bibliotecas, né, e livrarias, e a importância do lugar que você lê, né. Como eu não vejo muitos canais falando disso, nem de bibliofilia mesmo, né, dos bibliófilos, os colecionadores de livros, né, Para quem não sabe, a gente tem aqui no Brasil importantes bibliófilos, importantes colecionadores e colecionadoras de livros, e às vezes você pensa assim, ah, eu não sou um colecionador, Ferrez, eu tenho 10 livros, eu tenho 5 livros, não importa, mano. Você pode ter três livros, dois livros, se você... Alguns quadrinhos, tá ligado? Se você é fã, se você admira, se aquilo tem importância para você, você é um colecionador, sim. Não é a quantidade que faz o colecionismo. Inclusive, tem muita gente que coleciona livro que não é bibliófilo, né? Que coleciona quadrinhos, mas não lê também, né? A gente vê aí pelos canais das pessoas, a pessoa comentando às vezes um livro, um quadrinho, você sabe que não leu. Ela tá referendando aquilo porque a editora mandou, porque ela tem um compromisso com vocês do canal, né? Que assina o canal da pessoa. E também, é normal também, cada um sabe aquilo que, que abrange, cada um sabe até onde vai, né? Mas temos que lembrar sempre que os livros, a importância dos livros são para serem lidos, né? Então, antes de colecionar, é legal ler, né, rapa? Até para você poder compartilhar essa experiência com alguém. Agora, se você é um cara que gosta de aglutinar, de juntar livros, de fazer que nem eu, né? Que gosta de ter o livro físico, inclusive quando eu posto foto da minha biblioteca, essa que tá aqui na frente, onde eu pus o celular e a de trás aqui, e tem mais um quarto lá em cima, eu sempre comento com as pessoas que é assim, todos que aqui estão, né? Eu li, mas nem todos que li aqui estão, né? Então... Muitas vezes, os livros que a gente lê, a gente também dá para alguém. Eu já procurei livros aqui, por exemplo, Luiz Alberto Mendes. Né? Procurei o livro dele aqui, um livro importantíssimo, Memórias de um Sobrevivente. E não achei. E eu li esse livro, demorou cara, mais de um mês para terminar de ler esse livro. E não achei aqui. Mas voltando à questão do colecionismo, né, do Bibliófilos, né, que é o Bíblio, que são livros, e o, o Filo, né, que é amor aos livros. Né? Então, o Bibliófilo é amor aos livros. Se você, de repente, tem vontade de começar nisso, de colecionar livros raros, né, livros autografados, eu acho que é legal você não errar que nem a gente errou aqui no começo. Eu errei muito também, eu peguei um filão vasto, né, mano? Eu, eu devia ter feito um nicho. Mas como a gente vai lendo muito diverso, e também essa diversidade é bom, porque muitos livros eu ganhei, muitos livros não foram comprados, né, mano? Muitos livros foram ganhados ou foram comprados em sebos. Como eu conto sempre a minha história aí, comprei livros de R$1,00, R$2,00 em sebo durante muito tempo. Então, também, isso, isso muda muito de pessoa para pessoa. O mais legal é que você montar uma biblioteca é um ato também de resistência, tá ligado? Por quê? Porque muita gente fala, ah, mas os livros estão indo para a parte digital tal, mas tem muitos livros que você não encontra. Faz um teste. Pega um colecionador de DVD e, ou de VHS e vê se aqueles filmes estão hoje nos canais de streaming. Não estão. Os livros são a mesma coisa, mano. Muitos livros ficam raros. E livros que acabaram de sair há três anos, quatro anos, já são raros. Porque saíram de catálogo. Né? E não tem parte digital, os e-books são muito fracos hoje em dia, né? o mercado de e-book é muito fraco. Então o que, que eu digo para vocês? Se você tem vontade de colecionar, a, a, a, aqui atrás, ó, a minha livraria, uma parte da minha livraria, né? da minha coleção, da minha, biblioteca, né? da minha biblioteca, uma parte dessa biblioteca minha, ela é também minha biografia. Tá ligado E é legal a gente falar isso, se você vê Mayakovsky na biblioteca de alguém, a pessoa gosta de ler poesia, gosta de ler os russos, gosta de ler os alemães. Né? Se você pega Herman Hesse na biblioteca... Agora, se você achar um sofá branco do Márcio Pasqual a pessoa gosta de humor. Né? Se a pessoa achar, por exemplo, um Bernardo Elis, André Louco, né? ou seja, se achar um Inácio Loyola Brandão, o cara gosta de literatura brasileira de alta qualidade, né? O Carlos, é, por exemplo, Carlos Luiz, o Carlos Luiz Zafon, né? Que é um autor que já não é tão antigo, que fez A Sombra do Vento e outros livros, né? Tem uma trilogia dele bem legal, é, O Jogo do Anjo e tal. Esse cara, por exemplo, é um cara que, se você vê na biblioteca de alguém, isso diz muito sobre a pessoa. A pessoa gosta de investigação, gosta de mergulhar na parte de uma literatura fantástica, né? Assim... Não é tão fantástica, mas é, é, é mais ficção mesmo. Então, cara, eu, eu pensei em fazer esse vídeo muito falando disso, assim, um, um vídeo até descontraído, né? Mas falando do hábito de ler. E também porque a, o hábito de leitura é engraçado. Dependendo de onde você lê o livro ou de onde você se propõe a ler, aquele livro tem uma história diferente com você. Né? Eu queria até que você deixasse no comentário aí, onde você leu um livro, num lugar estranho que você leu, pode ser na sua quebrada, pode ser na sua escola, que aquilo ali te passou uma coisa única, né? Porque muita gente também, às vezes, não, não, não sabe, mas a leitura, mano, quando você lê um livro em determinado lugar, tem uma história com aquele lugar também, né? Então, eu, por exemplo, eu pego um livro aqui na minha biblioteca e esse livro tem um... ele me acompanhou, né? Tem uma grande frase que diz que o homem que lê nunca é sozinho. Né? Isso serve para as mulheres, para as monas também né? As pessoas que leem nunca estão sozinhas mano. Eu fui para vários países, para vários estados Eu nunca fiquei sozinho, porque eu sempre tinha um bom companheiro Por exemplo, o Trumbo, no, né, do Bruce Cook É um livro que fala da lista negra tá? O Trumbo me acompanhou durante duas, três palestras A interior de diferente né, mano? É, Então assim, você pega um João, o João Zanello, Carrascoza Tá ligado? O Caderno de um Ausente, por exemplo, é um livro fantástico dele. É um livro que me acompanhou durante uma viagem no interior e jamais eu esqueço esse livro, né? Assim, quando eu vou para esse lugar, eu falo: mano, isso aqui é o Carlos Cosa, todinho, tá ligado? Até depois viajei com ele, a gente foi para a Croácia junto e lá eu levei outro livro, né? Eu, eu revisitei Fernando Pessoa, mensagem. Então Croácia e Fernando Pessoa, para mim, tem, tem a ver, né? O Lobo da Steppe, do Herman Hesse, por exemplo. Eu li no meu barraco quando eu tava no Jardim Comercial, né? Dentro do meu quartinho ali. Então tem uma viagem comigo com o Lobo da Steppe, assim como Tchekov também, né? Eu tenho um Tchekov da Kozak Naif, que é o Assassinato e Outras Histórias, que foi me dado de presente por um grande escritor, né, mano? Então, assim, aí tá autografado pelo cara, tá ligado? Então, é, tem uma história diferente quando eu fui ler esse livro, né, mano? Agora, por exemplo, o Neil Gaiman eu já li aqui, Os Filhos de a eu já li aqui na, na, na casa que eu tô, né? O, a maioria dos Herman Hesses eu li nessa outra casa. Então, assim, alguns, pouquíssimas vezes eu fui ler em livrarias, eu nunca me senti é, bem em livrarias, né? Tanto que quando eu montei a primeira ONG, a Interferência, era uma livraria, e eu queria fazer ela ficar tão à vontade que virou uma ONG. Teve almoço, tem almoço, tem tudo, assim, e o que tem menos hoje é livro, porque os arte-educadores também, a gente tem que dar um livro para eles lerem, tem que ter todo um trabalho de convencimento também, né, da literatura. A literatura é algo que muitas vezes você monta o um ambiente, mas não tem aquela pessoa para poder... É o que acontece hoje nas livrarias, né? Você vai na livraria e não tem ninguém para te referendar o livro. Você fica puxando ali no sistema. É uma coisa muito desagradável. Agora, assim, eu, eu lembro quando eu peguei Paris é uma Festa, do Hemingway, e, mano, eu li num lugar totalmente que eu não imaginava, assim, em Santa Catarina. O que, que Hemingway tem a ver com Santa Catarina? Nesse momento teve. Né? O Homem do Teto, né, o Homem do Teto do Pfeiffer, é, do Julius Pfeiffer, um escritor americano, que também é chargista e tal... Esse cara escreveu esse livro e eu li, mano, na escola, fazendo palestra. Enquanto eu fazia palestra, nos intervalos ali, enquanto as tias faziam os doces pra mim, os bolos, eu lembro que eu fiz uma turnê pelo... O, onde foi, mano? Aqui, Zona Sul, Grajaú. Eu fiz uma turnê e eu tinha que passar em nove escolas, por conta própria minha mesmo. Eu mapeei essa escola falei, eu vou passar nessa escola tudo, fazendo turnê. E o, o, o, no Grajaú, enquanto eu fazia essa turnê, eu, nos intervalos, lia, tá ligado? Então, assim, mano, a, a leitura, o lugar de leitura, ele tem uma, tem uma diferencial também com o livro, né? Por mais... Tem outra frase também que é fantástica. Por mais humilde que seja, poder voltar para sua casa, né? Então, isso também, isso também diz muito, assim. Bom, é isso, Rafa. Eu queria comentar um pouquinho, abrir, de repente, um, um, pro, um programa falando disso e, e voltar mais, às vezes, com esse assunto, né? Não só do colecionismo, é. mas principalmente de... Espera aí que eu vou desligar que está chegando o um correio. Eu volto no outro vídeo. Um abraço.